Olá Leandro Fonseca, aqui para mais uma vídeo aula. E nessa vídeo aula eu vou te ensinar como é que você vai poder colocar a mão na massa e para ter um blog bacana de alta conversão responsivo que funciona nos celulares, tablets, smartphones, enfim, muito legal. Bom, o tema que eu uso é o tema épico da Uberface e por que, que eu fiz essa opção de, de utilizar esse tema? Primeiro porque ele é responsivo tem algumas funcionalidades aqui que outros temas eu não achei, uma funcionalidade dele que eu acho muito legal é a leitura focada, onde você clica num texto e você tem essa opção aqui de fazer a leitura focada, olha que bacana que fica, então é, é, me agradou muito essa, essa forma de, de leitura, é então, uma das formas de leitura bem legais que eu achei interessante, você pode integrar aí com as ferramentas, é, as redes sociais, acho isso bem genial, Páginas de, de, de captura integradas com o teu autoresponder. Então, a, as abas aqui para direcionar, por exemplo, aqui é, pode direcionar para o meu grupo de marketing, automação nas redes sociais, se você quer adquirir o, o Optima Express para fazer é, páginas de captura de, de, de alta conversão, o autoresponder que eu uso. É, o próprio template, se você gostou desse template, você pode estar tá adquirindo por aqui. Conhece melhor o template? Vídeos, você, você pode é tá estar pessoa... adicionando vídeos, é, a minha página do Facebook, tudo integrado. Eu acho isso genial. As redes sociais, né? você pode clicar aqui para ir para um determinado projeto que você queira é, divulgar. Bom, como é que instala e como é que constrói esse tema? Bom, se você gostou, fica aí que eu vou te ensinar, e é muito simples. É, depois que você adquiriu o, o tema épico, você vem em temas, né, dentro do teu WordPress, é, já está instalado, você já tem um domínio, partimos do pressuposto que você já tem um domínio que já tem o WordPress instalado. Se você não tem domínio em WordPress, assiste a minha aula, a minha outra videoaula, que eu vou te ensinar a comprar um domínio e a instalar o WordPress, tá bom? Depois que você tem esses dois, você vem em aparências, temas e vem adicionar novo, tá? fazer upload, você vai fazer o upload, vem aqui em escolher arquivo, você já está com o tema lá e abrir, instalar, depois de instalar o tema você vai em temas e você vai ativar o tema, você ativou o tema, é muito importante que você adicione também o plugin plugins, adicionar novo, fazer o upload do plugin, escolhe o plugin, plugin do épico, é muito importante que você é, adicione o tema e o plugin para tudo correr certinho, e vai instalar, instalou o plugin, tudo certinho, como é que vai ficar quando você instalou, bom ao instalar você vai ter o teu tema assim, não vai estar configurado, não tem basicamente nada ok você vai configurar ele. Como é que funcionam as configurações? Vou abrir aqui o meu blog. Tá? Então, você pode configurar a partir do próprio tema do épico. Né? Você vem em, em personalizar. baixo de temas aqui. E vai abrir aqui. E você vem o widgets. Você vai escolhendo. Vai fazendo toda a montagem por aqui. A vantagem de fazer por aqui, por dentro do, do próprio épico. Aqui vai ser automático. No momento que você vai... É, colocando as etiquetas, as abas aqui, é, o vídeo vai ser tudo automático. Você já vai vendo como é que fica, ok? Bom, vamos lá. Como é que fica depois de pronto? Depois de pronto ele vai ficar assim. Muito simples de instalar, muito fácil. Recomendo muito porque é um tema que qualquer um pode instalar, ele não dá problema, ele roda legal em todos os, os smartphones. Se você gostou desse tema, você pode. Tá adquirindo ele aqui no meu blog leandrosfonseca.com.br conheça melhor o template que eu uso né, de profissional você clica aqui você vai ser direcionado para a página oficial da Uberface e você pode adquirir o tema tá bom se você gostou desse dessa vídeo aula é, curte aí e se inscreve no meu canal para você estar tá recebendo informações é, em primeira mão, informações de, de marketing, eu sou formado em marketing, MBA em gestão estratégica de negócio, especialista em marketing digital, se você quer estar recebendo conteúdo legal, te inscreve no meu canal do YouTube, dá um joinha, se você tem alguma dúvida, se você precisa, é algo é, pode deixar escrito aí que eu vou ter o maior prazer de gravar um vídeo para te ajudar e pode entrar em contato comigo aí através das minhas redes sociais e também se quiser participar do meu... É, do meu grupo de WhatsApp de marketing, do meu projeto marketing de sucesso, para você estar tá conhecendo um pouquinho melhor, você pode é, até entrar no meu grupo. Então, muito obrigado pela audiência, espero que esse vídeo tinha, tenha feito muito sentido para você, espero que você é, faça um blog bacana, legal, de alta conversão como esse meu, e que você tenha grandes resultados. Obrigado pela videoaula, te espero na próxima videoaula.